já não vejo televisão. Uh, pá, eu, eu já consumo muito conteúdo de vídeo online já, já há anos, eu lembro-me de ver uh, conteúdos animados em flash, eu via uma série de desenhos animados de, do Caraças, chamava-se Cálico Eletrónico, que era um super-herói espanhol, não é? um barrigudo de bigode, e aquilo era uma série feita em flash, tinha mesmo episódios e tudo nem havia YouTube, o conceito de streaming era impossível porque não havia largura de banda para e, um, pá, televisão TV-TV já não consumo quando utilizo uma televisão é para ver Netflix e para ver YouTube epá, o conceito mesmo de Smart TV TV tradicional só, maior parte das vezes é porque uh, ou me dizem, olha, visto não sei o que, ah, espera aí, vou lá, programação, puxo atrás e vejo Agora eu conceito de estar a ver, estar sentado na, na mesa e ver a televisão, a maior parte das vezes prefiro até ter a, a televisão desligada. E, e se tiver, pá, às vezes nem se está a dar a televisão, está a dar mesmo YouTube, Netflix. A única coisa que eu se calhar consumo é, de vez em quando, notícias. Mas mesmo aí, hoje em dia eu já adquiri um comportamento em que eu prefiro ir à procura e ver que notícias é que eu quero ler do que levar com a programação que me é dada que é, é passamos sinceros que aquilo é grelha de uma ponta à outra okay? uh, por isso pá, televisão tv tv no seu sentido tradicional já não consumo